Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou o professor Marcelo Galo, estou na coordenação do curso de Serviço Social da Unesp de Franca e quero agradecer a presença de todas e de todos, pedir desculpas por esse atraso de cinco minutos, umas questões tecnológicas que se colocam nesse mundo que nós estamos vivendo agora. Né? É com muita, muita, muita satisfação que nós estamos transmitindo essa aula aberta hoje, pelo canal do YouTube da Unesp de Franca, e que teremos como convidado o companheiro Givanildo. O companheiro Givanildo vai tratar de um assunto da qual ele tem participado da militância, da organização, né, e que tem contribuído muito para pensar as lutas indígenas e pensar a questão do colono né, dentro da sociedade capitalista. O Givanildo tem uma trajetória de militância em São Paulo, onde eu conheci, onde estivemos juntos em vários momentos da nossa militância no mundo da criança e do adolescente, depois no Conselho Regional de Serviço Social, ele também deu apoio para a gente várias vezes. Então, eu queria convidar o Giva para compor esse espaço agora com a gente, para que a gente possa ouvi-lo né, e discutir um pouco sobre o atual momento né, dessa, da luta e da, da forma como o capitalismo tem lidado com uma questão tão... Cara para o povo brasileiro, que é os povos originários, né, que estão aí sofrendo as argúrias desse desgoverno, né, num no momento tão difícil pelo qual o país tem passado. Muito obrigado, Giva, por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. É, a gente tem duas horas de encontro, então fique à vontade, pausar o tempo que você achar necessário, e depois a gente, que o Giva ter concluir a parte dele nós vamos abrir para o debate, vou pedir para as pessoas que estão acompanhando pelo canal do YouTube que coloquem suas questões no chat para a gente poder ir acompanhando e transmitindo as perguntas para o Giva e assim construir esse diálogo, tá bom? Giva, obrigado mais uma vez, viu? Seja muito bem-vindo à nossa casa aqui na Unesp. Eu vou ficar com meu microfone desligado para não ter interferência de som. Hoje, Ivan, não está dando para ouvir, seu microfone está desligado. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Edivânia é, para participar desse momento com vocês. Eu só queria pedir que, se vocês não estiverem me ouvindo a é, contento, vocês avisem no chat, que aí eu posso mudar para o celular ou um jeito aqui para que a atividade possa ser é, mais, melhor qualidade possível. Né? eu queria agradecer a professora Ivânia, conheço o Marcelo há muitos anos, né? é muito bom encontrar com ele aqui novamente, o professor falava que era o Marcelo, que estava aí, mas eu não sabia quem era o Marcelo, né? e aí tive uma grande surpresa. É, tem uma história né, com, com o NESC de Franca, com, com o serviço social, com o direito, né, é sempre bom estar tá, tá retornando à né, né, Alguns professores têm boas lembranças, o professor Fernando, né, a professora Raquel, o professor né, são pessoas que, ao longo desse tempo da Unesp, é, tivemos. Né, um bom nível de conversa, né? muito baixo aqui o Marcelo está falando. Eu queria saber se para vocês está baixo. Porque pode estar baixo para o Marcelo e para vocês não. Eu gostaria de que vocês pudessem falar no chat que eu estou acompanhando. Aqui. Vocês podem falar? Está baixo, né? Eu... Vou tentar aqui fazer uma, uma mudança, porque não vai, não, vai, não vai acontecer com esse, com esse microfone. Digo isso porque eu já tentei, a gente estava tentando algum tempo atrás, é, conversar. Se eu tirar aqui, melhora não? Está cheando ainda? Eu vou entrar com o celular. Hum. Marcelo, você pode trocar? Tá bem, você sai e entra pelo celular, é isso que você vai fazer, né? Agora parou de vez, Diva. Eu já entrei pelo celular. Agora vai dar eco, você tem que sair de um e entrar, ficar só em um. Ótimo. E agora, tudo bem? Tudo bem. bem. Tá tudo bem agora. Só sai do computador que você estava antes para não dar cacofonia É, eu, eu vou pedir para a Edivânia tirar o meu... Ah, já sei. Pronto, já sei. Pronto, saiu, né? Sim, agora está perfeito, Diva. Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo. Eu sabia que isso poderia acontecer, mas enfim, vamos lá. Estou aqui me ajeitando. Bom, é, então, é, gostaria novamente de agradecer, queria cumprimentar a todos que estão na, na sala, participando da atividade, né, e, como eu ia dizer para vocês, é uma atividade muito importante, né, para nós, movimento indígena, é, principalmente nesse último período. E para gente também, né, faz, é, é, faz necessário, né, é, colocar o debate é, devidamente, né, nessa quadra histórica que nós nos encontramos, é necessário também, localizar, né? Como é que é, este, pro, é, essa processualidade, né, de violência, de invasão, né, ocorreu com os povos indígenas para que a gente pudesse chegar a este momento que nós estamos, que realmente é um momento extremamente dramático, né, para os povos indígenas. É, esse processo todo que ocorreu historicamente, inclusive uma das reivindicações né, muito importante hoje dentro do movimento indígena, que tem ecoado bastante, é a reivindicação de uma profunda revisão, né, revisão histórica, revisão é, de conceitos, né, é, revisão que, que teve um, todo um processo né, de, de, de epistemológico com os povos indígenas, enfim né, é, então, é, é, esse momento é um momento importante, a gente tem feito uma elaboração, né, e aí eu, não, já fazendo aqui um recorte, não é todo o movimento indígena, muito embora, né, algumas lideranças indígenas têm feito é, reflexões a respeito, né, do que, do, do que significa, né, o capitalismo, né, o o Copinal tem, tem feito esse debate, o Crenac tem feito esse debate, trazendo né, reflexões importantíssimas para esse momento que nós estamos vivendo. Né? Então, é, mas é, o que é, temos né, enquanto é, elementos, enquanto, enquanto reflexão de totalidade, né, a gente ainda não tem até porque eu penso que existe ainda por parte do estado, né, essa imposição, é, impo, imposição de tutela, né, que ainda não não foi rompida, né, é muito interessante. Eu falava com a professora Edivânia, né, é, antes aqui nos bastidores e lembrava para ela de uma reflexão, né, que um grande sociólogo, né, uma referência aí no debate. É, do capitalismo, né, que é o Clóvis Moura, é, o debate racial e do capitalismo, o Clóvis Moura, né, é, dizia que com o advento é, da república, os negros, né, foram introduzidos numa falsa cidadania, né, e os indígenas sequer foram introduzidos nessa falsa é, cidadania, né, Que tinha toda uma estrutura de controle, né, é, e permanente até 1988, né? É, e até hoje, na verdade, contra os povos indígenas. né? E a gente vê, é, entende que esse controle, ele se dá por uma questão é, fundamental para que a gente, né? no nosso processo de entender a dinâmica do, do capitalismo, né? ele já se insere no momento da invasão, porque a invasão é aquele momento em que o capitalismo começa a passar por um processo de, um processo de, de metamorfose, né, o colonialismo, com a expansão, é, ele se dá nesse momento e, a partir daí, né, o capitalismo vai é, se... Mota, met, é, passando por um processo de metamorfose né, até virar essa estrutura que conhecemos hoje, mas o primeiro momento é da expansão colonial, né, inclusive é um bom debate que o Davidson Faustino faz, a gente tem feito já há algum tempo, né? o Davidson é professor também do curso de serviço social é, na Unesp, na Unifesp, na Baixada Santista, né, e é um do, das figuras de referência aí no debate sobre o Franz Fanon, né, então ele vai, ele vai, trazer né, um aspecto importante da obra do Fanon, que é, geralmente nas interpretações é sonegada, né, que o Fanon era um, era um, era um marxista, né, sempre foi um marxista, se reconhecia como marxista, né, e esse aspecto é negado. Né. É óbvio que ele traz todo um outro debate importante né, sobre a psique do colonizado, e isso aí é, é fundamental tanto para os africanos e africanas, né, sequestradas e sequestrados de África, né, e escravizados, como para outros povos que sofreram, né, é, também essa violência, como o caso dos povos indígenas, né, os povos originários aqui em Abiaiala, né, é, em outros lugares do mundo também. Bom, é, então, esse processo de invasão, ele... ele já traz a marca do capitalismo, que é o processo, é o momento, né, que é, o Marx vai discutir que é, é, o, é o momento da, da, da acumulação primitiva, né, acumulação primitiva é essa coisa, né, delicada de que, de que você invade um território e chega naquele território e diz, olha, isso aqui tudo é meu, eu vou cercar e vocês vão viver segundo as minhas regras, né, então, essa é, a, é, é, a meu ver, né, aqui em Pindorama, é o momento né, que o capitalismo é, passa por, pelo seu processo de gestação. Né? E aí a gente vai passar, os povos indígenas passam a viver todo tipo de violência, né, estupro, é, destruição e controle territorial, é, escravização, né? diferente de, de como está nos livros, né? A escravização indígena é, durou todo o Brasil é, colonial, né? É, é dividido em ciclo, né? Para limpar a barra dos mal, maus feitos do capitalismo, né? Brasil império e Brasil república, né? Até hoje a gente tem, é, recentemente, é, final do ano passado, uma família de 40 guaranis Caioá foram libertos, né? De, de uma situação análoga à escravidão, né, não se teve notícia porque é, só é, uma ou outra entidade que trabalha com escravização falou e, e, e um jornal local do Mato Grosso do Sul, né, é, Dourados News, né, mas eu estou dizendo este, estou dando esse exemplo, mas existem diversos outros exemplos de escravização, indígena Tem um filme muito interessante, né, que é Nas Terras do Bem-Virá, do Bem-Virá, é, Bem se eu não me engano, é isso mesmo, que, vai, que trata dessa questão também, né, no norte do país, enfim. Né, a gente tem diversos elementos é, é, de que é uma, uma escravização de continuidade. Né? É, e a gente é, tem esse processo, e a primeira... Uma das primeiras ações, né, a primeira ação eugênica é, por aqui, né, ocorreu contra os indígenas, né, com uma uma ação do Estado português, né, a partir de um de uma espécie de primeiro ministro português que era o Pombal, Marquês de Pombal, que ele vai fazer uma coisa chamada reformas Pombalinas, né? Então é aqui, nesse momento que ele vai vai legalizar o estupro indígena, né? muita gente diz que é nesse momento que acaba a escravização indígena, que é meados do século XVIII, né? e, na verdade, nunca acabou. Né? Assim como a escravização negra, né? falar da, da lei de sexagenário, falar da lei do, do ventre livre, é desconhecer né? a conjuntura e desconhecer a elaboração da lei. Né? A lei do ventre livre só era livre depois de uma determinada idade, é, e se o Estado pagasse por aquela criança, ou se não essa, essa criança que nasceu, teria que trabalhar até a idade dos 21 anos, né? E assim também é com a escravização indígena, né? Que dizia que, tudo bem, a partir daquele momento deixava de ser escravo, porém, né, a, é, se é, no processo de interiorização, expansão dos interesses, né, dos invasores, é, tiver, os indígenas resistissem e não fossem convertidos, né, seria justo fazer uma guerra contra eles e escravizá-los, né, então, as guerras justas justificaram, né, a escravização é, indígena de continuidade, né, tem um livro muito interessante que vai falar, por exemplo, da escravização é, de indígenas, né, no estado de São Paulo, João Manuel Monteiro, né, negros da terra, né, porque assim eram chamados, né, os indígenas, né, Negros da terra e negros, negros da, da Guiné, eram os africanos sequestrados, assim eram chamados. Né? Bom, é, então a gente vai verificando né, que o capitalismo, em todas as suas formas, né, é, primeiro com é, a expansão colonial, é por isso que a gente discute o capitalismo, e depois né, com um, a escravização, né? É importante. Eu fiz uma pesquisa é, algum tempo atrás, né? Uma pesquisa que a gente tem utilizado. Ela, as lutas de resistência no Brasil até século XVIII, elas são lutas majoritariamente indígenas, né? É, até o século XVIII. Depois, né? Do século XVIII, né? É, no século XVIII já são é, lutas negras e indígenas juntos, né, os quilombos, né, no, esse momento em que os povos indígenas né, é, nas senzalas, né, apontam os caminhos é, das fugas e levam os, os africanos né, para os seus territórios. Né, uma maior experiência foi a experiência de palmares né, em Alagoas, em território Tupinambá, né, que teve uma brava resistência ali naquele território de negros e indígenas contra os invasores, inclusive contra é, exércitos montados de negros e de indígenas para atacar palmares, né? Mas que essa resistência foi uma das maiores resistências, né? É importante que a gente reivindique essa resistência é, indígena e negra, né? É, no, nesse, nesse, nesse período, né? Muito importante como referência para as lutas, para as lutas do povo, né? Bom, enfim, né, a gente vai tendo esses processos contra os povos indígenas, né, nesse momento também das reformas pombalinas, vocês, vocês veem, né, é, é que tem um processo de conversão nas, nas, nas reformas pombalinas, né, de indígenas em súditos del rei, ou seja, você deixa de ser indígena por decreto e vira súditos del rei, né, que ele cria os diretórios que, né, os diretórios é, são, são estruturas meio que câmera para fazer o controle né, dos indígenas, enfim. Né? Nós fomos tendo esses processos e no Brasil, é, república, a gente, o, o, o, logo no começo, foi criado né, o SPI, que é o Serviço de Proteção Indígena. Só que né, se nega um outro aspecto do SPI, né, não se fala, se vocês vocês buscarem, vocês vão ver, é serviço de proteção indígena e busca de trabalhadores, ou seja, era um momento de proletarização dos povos indígenas, né, porque principalmente na construção de telégrafos, de, é, de, de linhas de trem, enfim, né, que a mão de obra indígena, é, que é uma mão de obra né, naquela ocasião muito barata, né, era explorada né, numa situação de. Né, escravidão ou sem escravidão enfim. É, e nesse momento também tem uma questão muito interessante que tem um livro um livro, um texto do João Pacheco, que é um antropólogo muito interessante que ele vai discutir a entrada e saída né, dos indígenas no censo vejam só que coisa né? é, no começo dos anos de 1920 de 10 para 20 o SPI, né, os indígenas não tinham entrado no censo. Né? No SPI, é, você tem é, uma constatação que tem 10 milhões de indígenas. Se eu não me engano, 10 milhões. Eu posso estar errando, né, mas eu posso depois, se eu tiver algum equívoco, verificar. Mas é cerca de 10, 10 milhões no texto. E o... O... O... Do, na, na, na década de 40, é introduzido um outro critério, que é o critério de língua, né, e no critério de língua, o número de indígenas cai para cerca de 30 e poucos mil, né, é o que o João Pacheco vai dizer dessa jogada, né, é, você, é, o, o, é do contra os povos indígenas, né, que é, é você, você, o Estado, né, admitir que é o que não é, Nesse momento, é óbvio, né, a gente sabe que o, o, a, o ataque à língua dos povos indígenas foi um ataque cruel, né, desde, desde a invasão, o, o, com as reformas pombalinas também, com a chegada da corte portuguesa, né, vocês vejam só que é interessante, tem um livro interessante do, do Kazé, né, Carlos José, que também foi professor do curso de serviço social, se eu não me engano, na PUC São Paulo, e agora ele está dando aula é, numa universidade estadual é, da Bahia, que ele vai falar, né, é, o nome do livro é Nem Tudo, é italiano, que ele vai falar da pobreza no começo do, do, dos anos de 1910 a 20 em São Paulo. E ele vai falar, por exemplo, que o Caipira, que tinha forte presença do Hatu que era a língua geral, né, estava ali presente, né, que vai dar origem ao caipira, enfim, né, mas aí já são misturas, né, com, com línguas africanas, enfim, né, e que o, o, o, os prefeitos, à época, faziam um decreto contra o caipira, então, ah, o sotaque paulista, é um sotaque forjado, né? não existe, né? é a partir do desejo dos governantes da época. E por que isso? Né? Para negar a presença indígena, para negar a presença negra na cidade de São Paulo. Né? Bom, é, a gente tem isso, a gente tem é, todo esse processo né? desse aldeamento, desses aldeamentos né? que foram criados, né? sabendo que a aldeia também não é um conceito indígena a aldeia né é um conceito é, europeu né é, que a gente vai ver lá nos escritos né dos, dos, dos é, é, de vários textos aí de época vai falar das aldeias né da, da Europa enfim né, então esse é um conceito esse é um conceito europeu que é um processo que a gente vai ter que repensar, né, bom, enfim, aí tem esses processos de aldeamento, né, tem a criação desse parque, do Xingu, enfim, né, é, todos esses processos são processos de controle, né, é, contra os povos indígenas, né, Bom, estou vendo, o Zé Fernando aqui, um abraço, Zé Fernando, prazer, é, esses são, são, são processos de controle contra os indígenas, né? você vê, né, quem é, sai desse controle e deixa de ser indígena, né? Até a década de 70 o Estado colocava isso, né? Indígena que deixa, que quer votar, que quer entrar no mundo da cidadania, precisa abrir mão da sua identidade, né? É, aí a gente é, vai sofrendo esse processo de apagamento de etnocídio permanente, né? A gente, então, chega... Estou aqui avançando, né? É porque é necessário, a gente vai verificando né, que todo o processo de desenvolvimento né, é um processo que tem né, é, é uma ação contra os territórios dos povos indígenas, contra os povos indígenas, né, a gente vai ver isso no, no, é, no governo de Getúlio, a gente vai ver isso com os governos militares, com o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, né, a gente vai ver a Transamazônica, que era aberta a bomba, ou a gente vai ver é, no PAC, né? Também a mesma coisa, eu, eu estive em uma cidade chamada Presidente Figueiredo, lá na Amazonas, e as pessoas me relataram que estava sendo aberta estrada a bomba, né? É, nesse período aí, a gente, principalmente o período da ditadura é, de 64, a gente vai ver que é, o maior número de mortos foram indígenas, né? Só a partir do do relatório Figueiredo, né, que é um relatório que um trabalhador lá do Estado, se eu não me engano, do SPI, ele vai, ele vai é, fazer um levantamento de, de o que estava é, acontecendo com os povos, e ele vai descobrir né, que diversos povos, 10 povos, na verdade, né, só 10 povos, ele investigou pouco, né, morreu quase 10 mil, quase 10 mil pessoas. Né, se a gente for verificar o quanto que morreram é, na ditadura militar aqueles que se assim, insurgiram, é 500, 600 mortos, né? Então, é, tô dando esse dado para que a gente possa ter a dimensão do que é isso, e essa coisa toda, ela é silenciada. Por exemplo, o debate que teve na Comissão da Verdade foi se era, era tido como morto político ou não, os indígenas que morreram, né? E aí, né, parece que entrou numa categoria que, né, não colocava como morto político, né, se o Estado tá fazendo uma ação e esse Estado tem, né, uma posição política clara, né, é, é claro que é uma ação, que é uma, quem morreu é um morto, é um morto político, é o que a gente fala hoje dos encarcerados ou dos mortos, né, vítimas aí da ação do Estado, né, todo morto é um morto político, todo preso é um preso político, né, independente da sua condição, porque esse sistema, este modelo de sociedade, levou àquela condição. Né? Então, entendo que, o, que os povos que morreram naquele momento, Atruí, o, a, o Atruá, Miró, se eu não me engano, agora eu não lembro, não, teve 2 mil pessoas mortas naquele momento. Né? Bom, e a gente entra aí na década de 80, né? é, com a participação dos povos indígenas né? na, na Constituição, teve uma participação relevante dos povos indígenas né, na, na, na Constituição, mas que também né, os marcos da lógica tá, tá estão sempre, sempre bem definidas, delimitadas, né, para atender os interesses do capital. Vocês estão vendo aí toda essa mobilização em torno né, de, uma, de uma PL, se eu não me engano é 191, que essa PL ela está sendo colocada na mesa em decorrência né, de um acordo existente na Constituição de 88, né, que diz que, em situação de guerra, se tiver minérios em territórios indígenas que interessem, para que não criem colapso e tudo mais, né, pode, os territórios e os minérios dos povos indígenas podem ser afetados. E todo mundo está sabendo que isso é uma grande farsa, né, que nos territórios não tem, já tem 40% dos territórios indígenas que pedidos né, é, para mineração, que todo mundo sabe que não tem. Tem outros minérios, mas esses não tem. E aí é uma outra questão que a relação é, dos povos indígenas com o território, com esse processo de agressão aos territórios, tem a ver com todo um debate de cosmovisão, né, que diz respeito à relação de homem é, ser humano, né, natureza, né, é, que o capitalismo rompeu com essa relação e está destruindo, né, a natureza e está destruindo né, o próprio planeta, né, quer dizer o que tem de condições de vida, né, é, no planeta para que nós possamos sobreviver, né. Então aí todas as as questões relacionadas, né, a a, o que tem ocorrido, né, bom, enfim, então tem, é, na Constituição de 88, é, os povos indígenas têm uma visibilidade, têm um, uma, uma, uma importância naquele momento, mas tem essas questões, né, é uma cidadania controlada, né, vamos dizer assim, o processo de demarcação não avançou, né, do, do, da totalidade dos territórios indígenas que deveriam ter sido demarcados, se eu não me engano, em oito anos, até hoje não foram demarcados, se eu não me engano, tem é, cerca de 40% do total das terras que deveriam ser demarcadas, né, é, mas tem alguns é, processos importantes também que acabam ocorrendo, né, como, por exemplo, da autodentificação, né, a partir da Convenção 69 da OIT, né, que é muito importante, e é a primeira vez, então, que os indígenas entram no censo, né, porque as contagens eram feitas de uma outra forma, aquela contagem que eu falei para vocês do, do, do texto do João Pacheco, quem fez foi o SPI, depois um outro órgão do Estado fez, né, a contagem, mas no censo, no censo, os indígenas não entravam, né, não entravam no censo. É interessante né, que, nesse texto do João Pacheco, quando vai discutir o pardo, porque a gente fez um seminário para discutir o pardismo, né? porque não, é plausível né, que todos os pardos sejam negros. Né? O pardo pode ser negro, pode ser indígena, negro, negra, pode ser indígena também. Né? É... Tem nesse texto do João Pacheco, o João Pacheco coloca uma questão importante, né, que perguntada uma técnica é, do IBGE, o que, que é o pardo? né questionamento, ela fala, pardo é tudo aquilo que a gente não consegue explicar. Na verdade, não quer explicar. Né? Essa é a grande verdade. Né? Não quer porque sabe né, que o questionamento em relação ao capitalismo, né, quem pode fazer, né, dentro da lógica, vejam só, dentro da lógica, da burguesia, dentro da lógica do Estado burguês, que é a, a lógica da propriedade, são os povos indígenas. É por isso que não pode existir indígenas. Né? É por isso que, o, que um dos ministros né, do interior da ditadura militar, o Mário Andreasa, ele disse o seguinte, que na década de 80 não teria mais indígena né? Então, vejam só. Nós entramos no censo em 1991, no censo de 91, né, e a partir de então tem aumentado aí o número de indígenas, né, de, de 300 mil para 500, se eu não me engano, se eu não me engano não, a última contagem do censo foi 900 mil, 870 mil indígenas, né. É óbvio que a gente enfrenta todo o processo, né, de etnocídio, né, e, e é por isso que Nesse momento, tem um processo em grande escala de retomada da identidade indígena, né? O que é importante, né, para que a gente possa é, ter algo, né, que qualquer grupo tem reivindicado, que é o direito à história, o direito à memória, né? Vocês vejam só, né, na minha família, a gente sempre soube que era indígena, né? E a minha mãe só me falou é, duas vezes que era indígena. A minha avó sempre falava, mas minha mãe só falou duas vezes que era indígena. Né? E, por exemplo, eu até 12 anos atrás, eu não me dedicava muito para o movimento indígena para pensar essas questões, porque eu estava no debate geral, estava discutindo direitos humanos de criança e adolescente, estava discutindo direitos humanos... É, violência de Estado, Tava discutindo outras questões, não tava discutindo, né, é, qual o sentido é, de pensar, né, o que ocorreu nesse território a partir de uma perspectiva indígena e o que tem ocorrido, né. Então, só há 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás, é que eu passo a me dedicar, e assim como eu, diversas pessoas, né, é, também é, estar na mesma condição, né, o processo de apagamento, e aí tem uma questão que a gente tem debatido bastante, né, com militantes do movimento negro, vários já compreenderam isso, o equívoco, e que é preciso rever o equívoco, é que no Estatuto da Igualdade Racial diz, né, que todo, todo pardo é negro, né, e aí quando a gente vai para a região da Amazônia, que tem, acho que 25, 26, ou quase 30 milhões de habitantes, né? 70% né? É, eles colocam. É, é, como é que é, é colocado? Mestiço. E o mestiço entra como pardo, e o pardo vira negro. Né? E aí, quando a gente vai ver o número de indígenas na Amazônia, a gente vai ver só 17 milhões. Aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade. 17%. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na Amazônia, né? qualquer estado da Amazônia que a gente desce, a gente verifica logo de cara que esses estados né? são estados é, é, indígenas, né? majoritariamente indígenas, né? mas esse processo de de etnocídio, né? ele, ele diz que você não é, né? você deixa de ser você deixa de ser exatamente para atender, né, os interesses do Estado. Né? Você vê qualquer outra etnia não precisa de que, de confirmação. Né? É, o indígena para ser indígena, para para o Estado ele precisa de três com três quatro confirmações de que ele é indígena. Né? Entender a monta, né, do, do quanto que é isso. Né? Recentemente uma, mais uma, uma questão curiosa, né, que a academia está numa dívida. Né? nesse debate que é uma coisa assustadora, né, e eu sei que vocês estão nesse processo aí de fazer essa discussão e, e rever na grade curricular, eu acho que isso é importantíssimo, né, fazer esse debate, introduzir o Copinal, o Krenak, né? e outros pensadores indígenas, né? que estão pensando, né, essas questões, porque é é fundamental. Recentemente é, encontrei um, um, um, uma pessoa que estava em, em muita é, dúvida, né, em relação à tese doutorado, e aí, né, ele viu o seminário sobre o pardismo e eu sugeri que ele, e eu e uma outra companheira sugerimos que ele... É, discutisse o pardismo, né, e o racismo, né, e aí ele foi para a banca de qualificação, fez um trabalho brilhante, e na banca de qualificação, a banca toda branca, não é por ser branca, né, que a gente conhece um monte de gente que faz um bom debate, mas uma banca, uma brasilianista, uma americana, né, é, que não conhecia absolutamente nada do debate, dois professores de direito, que era no direito que ele estava fazendo um debate, né, e uma antropóloga, e nesse debate, nessa na qualificação, é, ele foi absolutamente desqualificado, e diziam para ele que, olha, você não pode discutir é, o racismo, porque não tem racismo com o né, você tem que discutir etnia, né? foi esse, isso que a banca falou para ele, né, agora, quem conhece minimamente a situação do Mato Grosso do Sul, vai para algumas cidades, eu dou um exemplo como Dourados, tem placas em diversos estabelecimentos, né? não sei hoje como é que está, mas é, eu acho que deve estar tá muito complicado, de estabelecimento, placa, aquela placa proibida a entrada é, de indígena. Né? E aí, logo depois que ocorreu esse fato né, da banca de qualificação, fazer isso com, com, com esse companheiro, né, felizmente saiu um livro de indígenas falando de racismo na Universidade Federal de Goiás, pela Universidade Federal de Goiás, né, foi, um, foi importante que, isso, que tivesse essa referência, né, mas para a gente ver, a gente não consegue nem discutir o racismo que a gente, que a gente sofre, né, e voltando para o Clóvis Moura, né, que os indígenas sequer né, entraram na cidadania, porque é necessário. Tá? Para a gente é muito evidente que é necessário fazer um profundo, uma profunda revisão histórica e uma profunda revisão de conceitos em todos os aspectos em relação aos povos indígenas. Né? É, tempo que falar da escravização indígena, né, que não, tem, não teve esse, esse processo... É, tranquilo, de paz, que, que falam, senão já em, na invasão não teria tido, né, a, a Guerra dos Bárbaros, não teria tido a Confederação do Tamoio. A Confederação do Tamoio foi uma luta anti-escravização, né, uma luta anti-escravização, né, que, o, que os tamoios venceram os portugueses e sofreram depois, né, é, sofreram um golpe né, dos do, do, do, do jesuítas né, que ganharam tempo para que o, o Estado português pudesse se armar e, e armar a emboscada e, e tentar dizimar os Tupinambás, principalmente, que eram as principais lideranças né, da Confederação dos Tamoios. Né? É, não conseguiram, muito embora registraram que conseguiram, né, não conseguiram, até o Florestan Fernandes se, se enganou com isso aí, né, é, assumiu o discurso é, do colonizador, né, então essa é uma questão, nós precisamos discutir a eugenia, né, como é que começou a eugenia aqui é, nesse território, né, eugenia começou, as práticas eugênicas, o conceito foi do século XIX, mas a prática eugênica está lá toda, totalmente, é só pegar, é, pegar os documentos né, é, das reformas pombalinas que está tudo lá. Né? Até discutia com, a, com um grande amigo que discute a eugenia, ele dizia não tem as práticas, mas o conceito só foi do século XIX. Eu falei, mas tem que dar o registro, né? o conceito só existe a partir da prática, né? não, é, não é possível não discutir isso, né? É importante discutir, né, como é que se deu o processo de formação do capitalismo aqui, em outros marcos, né, diferente do, do, dos que são colocados, né, é, e, e não, não, não romper com essa ideia de história em ciclos, né. E é importante, né, nesse momento, é, a gente ampliar esse debate para que né, quem não, não tem tido direito né, à história, à memória, possa ter direito à história e à memória, que né? a gente não tem direito à história e à memória, né? Eu costumo dizer que a história é, de quem foi desterritorializado é sempre um susto, você descobre as coisas aqui e ali. E isso é importante porque a gente vai compreender, né, tudo isso é importante, que a gente vai compreender que é impossível ter qualquer. É, tipo de convivência em sistema como o colono capitalismo, não existe possibilidade, esse não é o um mundo que cabe vários, esse é um mundo que cabe um mundo e de bem poucos, né, e, e, e só uma forma de reprodução da vida que é essa que a gente está vendo aí, que explora a mão de obra e né, no último período, nem isso, né, é, é, a, a boa parte, da população desse território tem sido descartável, né? E destrói e explora a natureza, né? É isso que a gente está assistindo aí, né? E não só aqui neste território de Pidorama, mas a gente está vendo, né, Os impactos disso é, globalmente, né? E a gente está vendo as escancaras, né? Do que que é o capitalismo, né? Uma crise que é visível a todos nesse momento a sua saída é a saída histórica, né? é a saída da guerra, né? que agrava mais ainda a vida dos pobres, a vida dos trabalhadores, né? a vida daqueles né? é, que não têm é, nenhuma perspectiva dentro desse modelo de sociedade, que é a, hoje né, conhecido como capitalismo, mas as suas práticas são as mesmas práticas coloniais. Bom, minha gente, eu é, abro para que a gente possa prosear, né? Que eu acho que é mais rico a gente prosear, né? Eu acho que são várias questões que eu acho que cabe e vale a pena a gente aprofundar, né? É isso. Marcelo Edivânia. Oi, Giva, Obrigado pelas suas palavras. De fato, provocou a gente, aliás, estou aqui pensando, né? Eu moro do lado da praça do Marquês de Pombal no bairro do Marquês de Pombal, e eu vi você falando, eu falei assim, colonizador maldito, né que aqui é tão indolatrado. Eu acho que é uma reflexão extremamente importante que o serviço social precisa se apropriar dela, inclusive, para poder é, expandir o nosso olhar, para entender as expressões da questão social e pensar como é que isso se rebate na, na formação socio-histórica e política do Brasil, né porque isso, de fato, é... é é algo que nos é muito caro e que a gente precisa né, recuperar, entender, falar e refletir acerca desses processos. Né? Então, eu queria abrir aqui as, as palavras, a, a, o chat, para a gente poder fazer perguntas. Eu estou acompanhando o chat aqui do lado, e fiquem à vontade, eu não estou vendo se tem alguma questão. O Giva... Aparecendo nada que não diva que coloquem as suas perguntas, por favor, né, para a gente poder pensar. O semestre passado, nós trouxemos na aula de trabalho profissional o professor Wagner Amaral, né, e que tem discutido a questão indígena na, na Universidade Estadual de Londrina e a inclusão do povo, dos povos indi, indi, originários na, na universidade, que trouxe também esse debate né da, das pesquisas que eles têm feito, da colaboração que ele tem feito ao Cefes, né, o Conselho Federal de Serviço Social, sobre a temática, e também teve com a gente é, a Ramona. Ramona é uma assistente social que trabalha com a população indígena em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, na, na, na atenção à saúde da população indígena e que, por muito tempo, militou no Cefes também e que contribuiu muito para a gente poder ampliar um pouco esse debate. Tanto que, quando apareceu a possibilidade de convidar você e recuperar isso também, a gente é, se empolga, porque, de fato, é um assunto da qual a gente precisa dar mais antenado. Né? A Giovana Giovanna... Ah, você, pergunta... você vê... Você vê que é interessante é, o Mato Grosso do Sul, Marcelo. Está me ouvindo, Marcelo? Estou ouvindo, perfeitamente. O Mato Grosso do Sul é um estado que eu sempre me deparei com é, grandes violências né, contra indígenas, e, a, e foi, a primeira, foi, foi o estado que eu me deparei com racismo, me deparei várias vezes com racismo, mas de forma mais latente. né. Eu fui chamado para uma atividade lá, porque eu estava no processo de organização do Tribunal Popular da Terra, e estava numa atividade com os Wells, Teren, os Terenos, Guarani e Caioá, eu tinha mais relação, né, proximidade, né, e eu peguei um avião, né, a universidade, que foi uma universidade que me chamou, eu peguei um avião, e no avião é, um, tinha um senhor branco do meu lado, aí, beirando 60, 60 e poucos anos, né, e eu vi ele incomodado, e aí ele é, sa levantou, saiu da, da poltrona, né, do meu lado, e foi falar com, a, com a, a aeromoça, e a aeromoça tirou ele do... aí a aeromoça trocou ele de lugar, né, e quando ele levantou, ele me deu uma cotovelada. Bom, eu achei tudo aquilo muito estranho, eu nunca tinha sofrido... Uma, uma agressão racista assim, tão direta, né, tem a polícia, tem mas de alguém, assim, eu nunca tinha sofrido, e aí eu cheguei, eu achei estranho, mas aí eu, eu come comentando, né, é, na conversa com, com os Guarani, com os Terena e tal, aí eles deram risada, né, falaram, Giva, você sentou do lado de um, de um fazendeiro, né, e, e ele nunca sentaria do seu lado, né? é assim que é, é assim que a gente vive aqui, só para vocês terem uma ideia, quando algum indígena vai sair, prefere sair de ônibus, sentar, no bom, enfim, né, sentar Mas... em uma determinada situação para que não sofra violência, né. Sim, olha, Giba, apareceu várias questões aqui, né, a Giovanna Pani está perguntando por que atualmente ainda quer exterminar os indígenas, Aí a Edivânia coloca algumas coisas aqui para você pensar, falar um pouco mais sobre as PLs que estão aí liderando a mineração em termos indígenas e reservas ambientais. O Rafael Bueno, que está perguntando, em uma sociedade fora do padrão de exploração do capitalismo, você acredita que os indígenas passariam por menos dessas situações ou existem outros elementos que definem essa situação? Também falar sobre as Edivânia de novo, os milícias que destruam, distribuem armas e promovem disputas internas entre os povos indígenas. E a Juliana Corne. Oi, Juliana, tudo bem? Juliana Corne foi nossa aluna na Unesp. Gostaria de saber, contasse um pouco sobre a possibilidade de estudo da questão indígena por uma ótica marxista. Acho que é isso. Acho que a gente pode fazer essa rodada. É coisa para caramba, né? É, eu vi. Você vai ter que me ajudar, vai ter que lembrar. Tá, tá, tá. Vamos lá. Força. Então, é... a, primeira, a primeira é de... Ah, a da, primeira. da Edivânia, né? Bom, Edivânia, tem, se tem é, é, se atuar, Por que, que ainda querem exterminar um pouco a população indígena? Eu acho que isso amarra várias questões que se colocam, né? Pensar é. essa questão da, da, do extermínio da população indígena ainda em 2022, a que interesses isso acaba... A quem atende, né? E acredito que, que liga um pouco com o que o Rafael também está trazendo, né? que perguntar se, se, de repente, nós vemos uma sociedade fora do modelo capitalista, se essa exploração seria a mesma. Né? Então, acho que é uma uhum. coisa né, para poder pensar, inclusive, aos interesses de quem atende essa a continuidade do assassinato da população indígena também se reflete nas PLs que estão sendo votadas, Enfim, acho que nessa tentativa de lógica, vamos ver. É... Bom, o extermínio dos povos indígenas, né, é necessário, né, para que o capitalismo é, não tenha, é, é, justifique, né, a sua existência, né, no meu, na minha compreensão, é, ser indígena é ser anticapitalista, porque está fora da lógica do capital. O que, que o capital faz? Ele cinge a relação ser humano-natureza, né? E, e a relação dos povos indígenas é uma relação pactuada com a natureza. Eu acho que essa é uma questão que já demonstra por que que, né, os, o, a necessidade do extermínio dos povos indígenas, né? Porque tem a ver com esta lógica, esta dinâmica de reprodução do capital, que é a exploração é, dos recursos né, da natureza né, e a exploração de mão de obra. A lógica de vida dos povos indígenas né, é uma lógica que faz sentido. Né? É, tem um livro do Krenak que ele brinca com isso, né? é, agora esqueci o nome, ele, ele vai falar da falta de lógica da vida é, no capitalismo, né, Você, é uma, uma vida totalmente explorada. Peguemos uma cidade aí, né, que é, é se desenvolveu, né, mais se desenvolveu o capitalismo, que é a cidade de São Paulo, né, E região metropolitana, né, o capitalismo se expandiu, né, é, primeiro, né, as pessoas estão, é, é, há um tempo atrás, eu vi uma pesquisa de que as pessoas é a cidade que as pessoas mais estão em sofrimento mental no mundo. né, No mundo. E acho que era São Paulo e Tóquio, as duas é, cidades. Né? Por quê? Porque as pessoas estão dentro da lógica de reprodução da vida a partir da lógica do capitalismo. Então, é, isto é um elemento. O outro elemento é a própria o processo de expansão do capitalismo, né? que é a acumulação primitiva. Né? A Rosa vai dizer né? que, o, o, que a, expansão, o, a acumulação primitiva acabará quando acabar, acabar o capitalismo. E eu concordo com essa reflexão é, da Rosa. Né? Então, é necessário acabar o capitalismo, é, é necessário acabar a acumulação primitiva e o capitalismo, porque aí não faz sentido a gente reproduzir a vida a partir da lógica do capitalismo. Eu vou emendar com uma pergunta que, é, para mim, faz sentido nessa, nessa reflexão que eu estou é, fazendo. Né? E um outro modelo de sociedade, eu penso, né, que é fundamental a presença dos povos indígenas. Eu acho que os povos indígenas têm uma contribuição fundamental. E aí eu queria colocar que contribuição é essa. Eu penso que o capitalismo esgaçou as relações sociais, eu acho que os povos indígenas né, traz essa experiência comunitária que é fundamental para que a gente possa, é, possa é, ter uma sociabilidade saudável, né, seja em festejos, seja é, na forma de relação é, coletiva com a natureza, né? não é à toa que o Marx vai quando Marx vai falar do comunismo, ele vai falar do comunismo primitivo, ele vai estar olhando para quê? Para os povos, é, pro, povos indígenas, né? de alguns lugares do mundo. Né? Então, ele, ele, ele fala, olha, já teve essa experiência, né? É, é, quando ele vai discutir, ele nem quer discutir Estado, né? porque ele vai dizer né, que o Estado nunca, nem sempre foi presente na vida né, da humanidade, né? Ele se constitui como uma, uma determinada necessidade de um grupo, né? Então isso é uma coisa. Agora eu acho que a repactuação nossa com o planeta, ela só se dará a partir, né? Daquilo que os povos indígenas podem ensinar para a humanidade, né? E aí eu, eu penso que não os povos indígenas no Brasil, os povos originários do mundo, né? Que mantém ainda esta relação, esta relação com a natureza, ela está pactuada. Né? então eu não vejo, né, outro, outra possibilidade, né, e é interessante que a Júlia está participando de um curso que eu, que eu organizei, né, sobre colono capitalismo, né, que é exatamente refletindo essas questões, que, a questão que a Júlia colocou, né, é, que é fazer uma discussão, né, a partir desse encontro, né, o que, que o marxismo traz, né, de positivo, né, no, no, no, e vice-versa, o que o pensamento indígena traz de positivo, né, para a construção de um outro modelo, um outro projeto de sociedade, né, e amanhã a gente vai ter é, um professor da USP, que também por coincidência, é um amigo de mais de 20 anos, né, que que tem pensado essa questão, né, é, e, e ele escreveu um livro chamado Marx Selvagem, né, que, que vai trazer questões que estavam escondidas, né, do Marx, e ele vai trazer essa interrupção, ele escreveu um texto, né, o Marx indígena, negro, mulher, LGBT, enfim, e ele vai trazer essa interrupção, né, do pensamento do Marx com o pensamento né, do David Kopenhauer, do Ayrton Renac, enfim, e outros, não, Fanon, né, ele vai trazendo né, essas interlocuções, que são interlocuções é, importantes, eu, eu penso que né, é um caminho, né, eu acho que é importante né, a gente é, compreender aquilo que o próprio Marx fala, que é a limitação, que ele estava estudando a Inglaterra o Alemanha no máximo, né? E que era regionalmente é, muito limitado né, a abrangência do estudo dele, né? O que ele traz para nós é a, nossa compre é a nossa compreensão do que, que é o capitalismo. E aí ele acertou plenamente, né? Mas ele precisa ser atualizado é, permanentemente, né? Ele precisa ser atualizado permanentemente, né? Por, por conta da geografia, por conta da dinâmica da sociedade, você vê a gente está na quarta revolução industrial, que né, a nossa vida, né, é, já, já na pandemia, é, recebeu aí uma dose do que vai ser né, essa, essa revolução industrial, né, que é a entrada da, da inteligência artificial né, dentro de processos é, produtivos e, e outros. Né? Então, eu acho que... É, eu acho que o Marx tem que ser uma referência nesse debate de projeto de humanidade que a gente quer criar, né? quer construir. Eu imagino que todo mundo que está aqui quer construir esse outro projeto de humanidade. Né? Então, essa é uma questão. Eu, eu vou falar para a Ivânia que é o seguinte, tem vários né, projetos que é, escamoteiam né, essa invasão dos territórios indígenas. Né? O marco temporal é um que vai ser colocado em pauta muito em breve na, na. no STF, né? Que a gente está no processo de imunização permanente. Tem essa PL, né? Que tinha sido esquecido durante a pandemia, mas ela retorna, né? Com muita força, né? Que é esse PL-191, que aí é escancaras, né? Escancaras mesmo, é, sem nenhuma mediação, né? Então, o Estado no Estado, que atende aos interesses da burguesia, não tem nenhum compromisso como é esse governo, se os outros Estados que atendem o interesse da burguesia não tinha nenhuma responsabilidade, este muito menos, né, então são, são questões que, né, é... ah sim, então, é, é isso, né, é, esse, PL, esse PL aí, ele escancara né, toda todos os interesses da burguesia, a burguesia não está nem um pouco preocupada, olha, não é uma burguesia nacional, é a burguesia internacional. O, aqueles países que diziam que tinha preocupação com a mineração e a destruição de, do, dos territórios dos povos indígenas, são eles que estão pressionando o Estado brasileiro a aprovar o PL, é o Canadá, é os Estados Unidos, é a Alemanha, né? o que, que o Biden falou a respeito do meio ambiente. Né? o que, que ele falou, o que, que ele falou é, na, na, na, nesse último encontro para discutir as questões ambientais. Né? É, né, então, a, a, gente, a gente sabe que é uma, uma grande mentira né, e confiar né, no, em estados né, dentro dessa lógica do capital né, na verdade é um grande tiro no pé que a gente vai tomando né, o tempo todo. Né? Então, tem vários PL, gente, tem PL é, de mineração, tem PL contra a auto-identificação de indígenas, né, e por aí vai. Né. É, é, então, a gente... E, e esse PL é o mais grave, né, porque ele agrava, ele cria diversas possibilidades, e óbvio que tem um processo de sedução em relação aos indígenas, né, que os indígenas vão poder explorar o território e tal, né, tem essas questões que estão colocadas aí, né, é, que, assim, ah, a distribuição de, de armas para os indígenas faz, faz parte dessa lógica, né, gente, é, os indígenas, fora da lógica é, capitalista, né, do capital, né, o tempo todo o capitalismo vai, né, seduzindo, né, vai criando formas, né, para para atrair né, é, indígenas né, para o seu lado, porque daí é, dá um ar de legalidade ou legitimação né, é, de todos os processos que têm ocorrido contra os povos indígenas. Né? Eu não sei se eu consegui responder tudo aí, Marcelo me ajuda. Filho. Eu acho que desse primeiro bloco foi, ficaram algumas coisas vou retomar aqui, a Edivânia foi colocando para a gente, né? a professora Laurita, lá da Unesp, que é a nossa doutoranda, também fez perguntas. Né? E, é, o Zé Fernando perguntando qual a sua opinião sobre o atual quadro eleitoral, como o movimento indígena tem pensado isso hoje. Né? É, o Acho que é uma coisa interessante. Né? O Ramon, que coloca, queria saber qual a importância da oralidade para a sobrevivência da tradição indígena? Enfim, são várias questões. É, o Carlos Eduardo... Sim. Gostaria de fazer memória ao jovem Vitor Braz, da etnia Pataxó, morto no dia de ontem, em Porto Seguro e por todos os outros que têm tido suas vidas ceifadas pelo sistema neoliberal. A, Lari, a Laurita está fazendo aqui, então... É, eu estou... Eu você tô tá achando, Marcelo, ver. que é bom colocar duas de por, por cada vez, porque eu, é, eu vou me bananar. É, ué. A Edivana tá pondo na tela, você tá conseguindo ler? Não, não então, consigo. Aqui, tá? Começa pelo Zé Fernando, que é, tá. calma, sobre o atual quadro eleitoral, como o movimento indígena tem pensado sobre isso, né? E. Depois, aqui o Ramon coloca sobre a importância da oralidade na contabilidade. Certo. Eu vou, vou responder essas duas questões. A primeira questão, que eu escrevi um texto, seu Fernando, para o Correio da Cidadania, sobre os povos indígenas nas eleições, né? É, porque na última eleição, por exemplo, teve um número grande de indígenas, né? Mas é, 90% estava em em partidos ruralista, né, partidos do agronegócio, então, a gente sabe que não adianta, né, disputar a eleição, né, sem ter um projeto claro, para onde você quer ir, né, eu, eu penso que esse debate é muito mal feito no âmbito do movimento indígena, tem um processo de estimular candidaturas indígenas, né, é, e que não tem uma discussão de programa, né? Se você não discute programa e você discute candidaturas aleatórias, né? As pessoas vão defender o que achar, né? É, é, mais adequado defender, né? Os seus interesses particulares, né? Porque é isso, né? Tem uma estrutura montada aí da burguesia aí, nessas estruturas, entre aspas, de poder, né? que é, seduz bastante. Né? Tem um, um, um deputado, Luciano Zica, né, que era ex-deputado, Luciano Zica, ele me contando uma história interessante, né, que no primeiro mandato de um pastor, um cara severo, austero, usava sempre, sempre roupas é, escuras e tudo mais, né, sempre <coughs> reivindicando a igreja e tal, é, passou uns seis meses, ele trocou o gabinete dele, que era todo formado de irmãos, aí botou lá muitas moças, né, aí num, um ano ele fazia festas no, no gabinete, aí um tempo depois ele encontrou o pastor, e o pastor tinha, tinha cheirado, tinha bebido e tudo ele falou, e aí pastor, como é que como é que está o mandato, como é que está a experiência, né, ele sendo cortado com o pastor, o pastor fala, ah, eu só uso a igreja agora por meus interesses, eu não, não, não tenho nenhuma preocupação. Então, isso é a falta de projeto, né, você de programa, né, então, se não tiver um programa, né? não adianta muito participar desse processo, né, programa e ter algum partido adequado, né, eu acho que é, a esquerda ainda tem né, a esquerda institucional tem um projeto que é esse projeto desenvolvimentista, né, é, o PT tá fazendo aí menções de que precisa rever as suas posições em relação ao, o, o, o movimento indígena, né, mas qual vai ser a ação de retomada econômica é, para o próximo período, se, por exemplo, né, o Lula ganhar, né? eu tenho certeza que o uma das marcas será o desenvolvimentismo, né? não vai mudar a matriz né? É, energética, né? a gente sabe o que foi Belo Monte, a gente não vai mudar a matriz produtiva, não vai mudar nada, só vai mudar o ritmo. Né? Que, bom, essa é uma visão minha, né? É, visão e a minha percepção, a gente fez o Tribunal Popular da Terra que... Né, a gente é, viajou, eu particularmente viajei nos 14, 15 estados e, e vi que, é, isso foi há 10 anos, foi há 10 anos atrás que essa matriz produtiva, né, é, prejudica muito, né, os povos indígenas e aqueles que têm algum tipo de relação é, com a terra, né, Bom, mas, ao mesmo tempo, é uma grande contradição para deter o fascismo, né, é necessário que a gente possa né, é, se posicionar. Né? É, e, é, e é isso que, que essa eleição vai ser, né? vai ser: vai ser a famosa eleição do mal menor. Né? Para mim, né? isso aí, é, são outras análises, são outras é, disposições que, que, que outros grupos indígenas estão fazendo. Né? É, em relação à oralidade. A oralidade é fundamental, né? Não é só fundamental aos povos indígenas, né? É fundamental é, aos povos indígenas aldeados. Veja, uma coisa interessante, não sei se você sabe, esqueci o nome, tá bom? Né, Ramon, né, Cerca de 30 e poucos por cento, chegando no beirantes 40, é analfabeto funcional, né? E eu não sei se... Né, tem uma investigação séria do que que representa esse analfabetismo funcional veja só eu só fui compreender que o meu processo de aprendizagem era era oral né muito tempo né, depois né, de estar alfabetizado enfim né de elaborar enfim né eu fui compreender isso muito tempo depois né, por motivos óbvios né e eu acho que é, em falando da importância, é, é, é muito grande, né? Acho que não só para os povos aldeados, mas para os povos em geral, né? Porque todo, toda pessoa pro, pro, pro, em, em, um, em um território indígena que morre e é mais velha, ela leva muitas informações, né? Muitas informações sobre erva, sobre é, a terra, sobre diversos aspectos importantes, né? a gente costuma dizer que morre uma biblioteca quando morre uma pessoa mais velha, né, que é o acúmulo de vida que ela tem ali, que lhe traz, né, é, um vasto conhecimento que é um conhecimento importante, né. Então, mas eu, né, quero colocar essa questão, que é importante que a gente possa é, aprofundar esse debate da oralidade, né, e aprofundar o debate da oralidade com as questões, né, que é, estão espraiada, né, para o conjunto da população e que a gente não tem pensado sobre isso, né, investigado a fundo o que que representa isso, né, como por exemplo o analfabetismo funcional, né. E, portanto, eu, eu entendo que a oralidade é importante não só para os povos indígenas, mas é importante, né, para o conjunto da população e é importante também. Né, é, que no capitalismo, né, o capitalismo foi substituindo a oralidade pelo papel, né, pelas leis, né, pelos contratos, né, que a gente sabe que né, sempre nos prejudicará. Né, é, é muito, muito é, complicado a gente não entender esses, esses processos mais profundamente. Né. Marcelo, isso... Pronto. É, você trouxe agora coisas importantes aqui para a gente poder pensar né? sobre essa análise, e algumas pessoas têm até uma análise romântica do né? que será a volta do Lula, caso ele ganhe a eleição. Acho que ele já esteve no governo, a gente sabe qual importante foi a gestão dele para o país, mas também para os liberais, também para o desenvolvimento capitalista, também para os banqueiros, também né? para toda a manutenção do sistema capitalista negava algumas coisas que fez, mas a gente tem que fazer a também. E dos mal o menor. É isso mesmo que você disse. Né? Eu só fico pensando que eu vou ter que levantar da minha cama para poder voltar no Lula e no Alckmin, mas nunca imaginei isso. Mas eu acho que é isso que se desenha. Mas vamos lá, vamos ver o que nos aguarda. Né? A Laurita está perguntando é, se você pode falar se os indígenas que são ameaçados acessam o Programa de Proteção e de Defesa dos Direitos Humanos, né? dos Comunicadores e Ambientalistas, o PPDDH, né? que é um decreto 9.937, que vista atender e acompanhar os casos de defensores dos direitos humanos em situação de ameaça de risco em todo o território nacional. Tem notícia disso? Você, você quer que eu fale já? Sim, sim, sim. É que só tem essa questão agora. É, gente, esse, eu conheço esse programa aí, é, eu a, acho que em 2008, 2009, a gente fez um ato é, no Tuca, né, é, denunciando quando morreu aquele casal, se eu não me engano, 2000, eu não lembro agora, talvez seja um pouco mais, né? 2010, não sei, a gente fez um, um ato, é, denunciar a Quitéria e eu esqueci o nome dele, faz mais de 10 anos, é por isso que não dá para a gente guardar tudo, né? E eles foram assassinados, né? E diversos outros, é, diversas outras pessoas que estavam nesse programa, inclusive alguns indígenas, né? quilombolas indígenas, trabalhadores, é, homens do mar, tinha uma série de pessoas ameaçadas, nós juntamos para denunciar esse programa, né, e tentar defender a vida dessas pessoas e criar uma estrutura de proteção, porque, olha, já aquela época esse programa não funcionava, <risos> só, só para lembrar isso, né, não, não é de agora que esse programa não, não funciona, gente, ele não funciona desde, desde sempre, né, então, eu acho que eu, eu nesse, nessa conjuntura, no governo, no governo, nesse governo atual, eu pelo que eu sei, é, tem um desmonte geral, né? Tem um desmonte geral dos programas. É né? um desmonte, não tem uma afirmação desses programas. Né? É isso. Já naquela época ele não funcionava, agora muito menos. Eu não vejo possibilidades... Só isso. Eu estou aqui falando, meu microfone fechado, desculpa. Givá, a gente vai estar tá pedindo para você falar do curso que você está fazendo, que tem várias pessoas comentando no chat. Sobre... Sim. É, Só um minuto. É... Desculpe, é aqui está acabando a bateria do meu celular. E se eu não colocar aqui, aí a gente não vai continuar. Certo. Pronto. Agora eu posso abrir. Bom, eu estou... Tô, eu tô... É, dentro dessa preocupação que a, a Júlia colocou, né, se era possível fazer essa esse debate, né, é, do do marxismo com, com, com as lutas indígenas, né, atravessando aí o pensamento indígena, em, em diversos diversos povos têm tem construído, né, como os Mapuche, como é, os apatistas, né? Mas a gente tem essa produção aí muito importante, né? Do Mariata e outras produções. Tem um boliviano que eu conheci recentemente a sua obra. O primeiro momento da sua obra é uma obra muito muito potente, né? Que faz essa discussão é, dos povos indígenas, né? De um projeto que traga os elementos de reflexão dos povos indígenas. Então, a gente construiu um curso, né? A gente tá nesse processo aí, é, amanhã vai ser a terceira aula do curso, né, ela é, ela é num ambiente fechado, né, e depois a gente coloca no YouTube fechado para as pessoas do curso, né, porque senão as pessoas estão sendo, eu tentei é, ser justo, né, as pessoas que estão participando, a gente participa muito de formações, a gente não recebe e tudo mais, e a gente está tentando ser justo com as pessoas que estão participando, que são militantes, tem a e tudo mais, e parte dos recursos, ela vai para a TV em baú que a gente também está com um projeto, que é um projeto de é, rodar as aldeias fazendo entrevistas, uma espécie de podcast né, e, e se aproximando, e aproximando alguns debates importantes, e, e, e os territórios são do Nordeste, né, sertão é, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, então a gente vai rodar essas regiões aí, a gente tem é, uma, essa, uma articulação já com diversos grupos, né? E a gente vai potencializar. Então, o curso é, é pago, mas é pago porque ela tem essa intencionalidade. Então, quem desejar fazer o curso, e é de bom tom fazer, porque a gente está trazendo aí muita gente boa, né? E esse é o primeiro ciclo, nós vamos fazer o segundo ciclo, né? Já, já temos pensado aí o segundo ciclo do curso, né, começa provavelmente em agosto, é, é, é, e tem muita gente boa, o próprio, eu citei aqui, o Davidson Faustino, vai estar, tá, vai estar tá uma menina muito interessante, que é a Lia da Periferia, que é uma professora é, interessantíssima do Ceará, que fez a tese de doutorado dela sobre educação zapatista, né, e, e lá com os apatistas, né, e, e a, a, a, o doutorado dela deu um livro, uma coisa muito interessante, né, tem a experiência do pessoal que tem feito uma, uma articulação interessante, que é a teia dos povos, né, está muito interessante essa experiência, né, que junta aí quilombolas indígenas, trabalhadores rurais sem terra, sem terra, então está muito interessante essa experiência, que está mais no Nordeste, chegou em São Paulo há pouco tempo, no Sudeste há pouco tempo, né, então, e tem a gente compreender, né, qual que foi a dinâmica do capitalismo, né, é, tem duas pessoas muito interessantes, que uma é o Eduardo, que vai discutir esta ocupação territorial pelo, pelos invasores, tem a, o Luiz, que é uma figura que é melhor estar tá debatendo o agronegócio hoje, né, no Brasil. Tem vários textos dele aí, né, a tese doutorado dele também foi sobre isso, né, e ele está com uma reflexão muito boa sobre o agronegócio, né, muito profunda, muito boa, né, é, e outras pessoas. Então, né, eu convido vocês a participar, mandem um e-mail, é, as duas primeiras aulas a gente libera, tem um material, vasto material, né, a Júlia está participando do curso, a Edvânia está participando do curso, né? Manda o um e-mail para TVEmBaú, é, arroba gmail.com. E aí já peça uma inscrição. Para estudante é só metade do preço, minha gente. E que é R$ 75,00, né? É, é, cada módulo, né? Esse primeiro módulo tem cinco aulas mas o segundo módulo, se eu não me engano, tem quatro, e o, e o terceiro módulo tem quatro, mas é isso, a gente está tentando apresentar, né, é, reflexões e tentando formar pessoas para que possam ter uma melhor compreensão sobre o que é a luta indígena, né. Então, tvibaú, arroba gmail, fala, Giva, eu quero fazer, é, quero fazer aí a inscrição para o curso, está aí, mandei aí o e-mail, se o Marcelo puder colocar aí na tela. Acho que foi, né? gmail.com tá só gmail, mas é gmail.com É isso? É, vamos ver se a, é a não é, consegue pôr aqui. TV em baú, pois. É, Bom, Giva, deu, eu tô com uma curiosidade a respeito da sua estada né, na Paraíba. Fiquei muito feliz sabe, em... Em ter recebido Como é que você, você, você me denuncia meu território? Estou ah, <risos> brincando, <pode>. Marcelo. <risos> eu sou um, sou um eu indígena nordestino. É, ué. Não, até porque você vivenciou né, São Paulo e as suas particularidades, e você está num território né, do qual eu tive o privilégio de poder estar aí um tempo da minha vida fazendo pós-doutorado na FBB, estudando as regiões da Paraíba, as questões dos povos, povos quilombola, e, e a repercussão que o programa Bolsa Família impactou na vida das pessoas, né? como é que se constituiu no, com a professora esposa de um período, e depois um, uma pesquisa sobre rede de atendimento a crianças e adolescentes no estado inteiro com a professora Socorro Cabral. Mas o que me chamava a atenção já na época era a presença do povo indígena, quando fui conhecer a Baía da Traição, né, um amigo meu trabalha por lá, e nesse momento também tem um amigo aí, o Eduardo Navarro, que é professor de Tupi, é um professor lá na USP, que está fazendo um trabalho aí também na, na Baía da Traição. Mas o que eu me interessa saber é como é que você vê essa, a diferença do, dos povos indígenas em São Paulo dos povos indígenas que estão presentes aí no Paraíba. É, eu, eu acho que tem uma questão aí que é... É, o, a, a, as questões relacionadas né, aos povos indígenas em São Paulo, eu tenho uma avaliação que São Paulo é uma cidade indígena, e eu vou dizer por quê. Porque já era uma cidade indígena, toda a configuração da cidade, enfim, né, tinha diversos povos, teve todo esse processo né, de desterritorialização, expulsão, morte, e, bom, né, teve todo esse processo. Mas, é, inclusive, é um, um debate que o Cazé tem feito né, é, sobre a cidade de São Paulo. Né? Tem um processo de reindianização de São Paulo, eu, eu vou dizer por quê. Eu penso que o, que o nordestino, em sua maioria, se você pega o cancioneiro, se você pega o, as características físicas e tudo mais, ele é indígena, né? não, é, não é à toa que é uma região que você tem um processo de retomada em grande escala. Agora, veja só, tem um, um aspecto, um elemento importante, né? No processo de invasão, os povos indígenas foram para o sertão, né? Então, e que teve reações, né? Muitas reações, né? Os cangaceiros, o cangaço, os canudos, né? A gente vai ver as reações populares, né? Caldeirão, a gente vai ver várias, várias, é, várias é, reações né? no Nordeste, né? e tem a ver com esse processo mesmo, né, de, de que é no sertão principalmente tem a ver com esse processo. Pois bem, para não me alongar muito, não, não não me atrapalhar na minha reflexão, é, o, o sertão também foi muito castigado, né? E tem e nos processos de desenvolvimento no, no, no Brasil e principalmente na ditadura militar teve né, um processo de deslocamento territorial para São Paulo. E quem se deslocava para São Paulo? As regiões mais, mais pobres do Nordeste, né? aqueles que estavam nas regiões mais pobres do Nordeste. Né? E, na década de 70, a cidade de São Paulo, a cada 10 moradores, sete eram nordestinos, vindos, e, que iam da, principalmente de Pernambuco, Alagoas, né, tinham, é, Alagoas se eu não me engano, tem até um, um, uma música, né, que fala né, desse deslocamento né, do alagoano para São Paulo. Se eu não me engano, é Alagoas, ou Maranhão, não lembro agora. Mas, enfim. Então, é... eu, eu entendo, né, assim, mas eu entendo também que, é uma, que a, essa memória, que essa identidade, ela foi muito sofreu né, diversos impactos né, na população é, de São Paulo. Né? E aí se tem ainda uma ideia né, muito equivocada né, com a, em relação a ser indígena só quem é aldeado. Né? Aí, é um, aí é um debate, é um longo debate, não é um, um debate qualquer. É um, é um debate que eu tenho colocado o tempo todo da importância né, da gente aprofundar é necessário que a gente aprofunde, né? Eu eu tô dedicado, né, para esse próximo ano a escrever um livro que vou colocar algumas questões. Eu não tenho nenhuma pretensão de responder, mas eu, eu quero colocar questões que são importantes que a gente possa aprofundar, né? É, principalmente indígena precisa escrever sobre essas questões, né? Bom, então São Paulo, eu acho que faz parte também da dinâmica do, do capitalismo, né, e esses deslocamentos de grandes contingentes de nordestino para São Paulo faz parte da lógica do capital, que é servir como é, reserva de, de mão de obra, né, de reserva de mão de obra, né. O nordeste, o nordestino, ele, aí não estou falando só da Paraíba, mas eu estou falando do nordeste, o nordestino tem uma relação com a terra muito grande, e, né, boa parte das cidades ainda tem essa transição entre campo e cidade, né? Não foi não foi feita a transição, a ela tá ali tem uma tem uma questão colocada é, permanente, né? E isso faz com que, né? Esse processo ele tenha uma outra dinâmica porque geralmente, né? As pessoas têm uma relação com a Terra, né? Tem uma pactuação ainda apesar do capitalismo tem algum tipo, algum nível de pactuação, né, eu acho que, é, eu acho que, por isso, né, eu acho que a relação é diferente, né, a gente, eu tenho acompanhado algumas retomadas de identidade, tem sido é, muito interessante como está associada diretamente à terra. Em São Paulo, a retomada de identidade está relacionada à memória, mas a retomada de, de identidade no Nordeste, é, tá associado diretamente à Terra, né? Eu poderia, né? Traçar aqui essa, fazer essa, esse mal, essa mal análise aqui, que eu acho que precisaria de mais tempo, é, é, e mais dedicação. Tá certeza. Bom, Giva, acho que não tem mais questões, né? No, no chat e já tivemos aqui um papo interessantíssimo. A Edvânia conseguiu colocar o, o seu e-mail, o e-mail da TV, TV em baú, em baú. baú para para poder, as pessoas interessadas em fazer o curso. Né? Exato. E vamos continuar seguindo o Divanildo e as suas, a sua militância, tão importante para, para várias questões. Diva, muito entre, obrigado. Entrem na, está... entre, entre na TV em baú, se inscrevam. Na TV em Baú, né? É, TV em Baú. Você acha? e Eu vou dizer por quê. Vou dizer para vocês porque na quinta-feira eu vou fazer uma entrevista com um, um Mapuche que mora em São Paulo, né? E ele vai trazer elementos importantíssimos da luta Mapuche e vai trazer algumas outras mais interessantíssimas da luta Mapuche. Então vai ser quinta-feira à noite, às 19 horas. Se vocês não puderem assistir por causa de aula alguma coisa nesse sentido né, vocês podem depois acompanhar, uhum. né, acompanhar é com o que vai tá, estar, a gente deixa aberto, né, o que é atividade externa, externa, a gente deixa aberto, o que é interna, a gente, né, de formação, a gente não abre, só para quem participar mesmo do curso. Legal, legal. Então, fica aí a dica para todos <risos> e todas, né que possam aí se organizar e participar desse processo formativo e reflexivo, para que a gente possa se ir entendendo cada vez mais acerca desse debate. Quinta-feira a gente, então, retoma as atividades, mas antes de falar da quinta, a Edwana está deixando também um super abraço, viu, para pela, pela, pela participação no dia de hoje, e todos os professores aqui do curso também para que agradecer, e sempre que possível, termos você aqui conosco é para contribuir com a formação dos nossos, dos nossos alunos, dos supervisores de estágio, da população, de forma geral. Muito obrigado, Giva. Muito, muito obrigado aí vocês, é, pelo convite, Eu gostei muito de poder rever né? é, o pessoal de Franca, né, o Zé Fernando estava aí, né, a gente fez atividades aí, né? e outras pessoas, né, foram muito Israel, de do, o professor Raquel, né, que a gente teve encontros é, por aí, né, em Franca, né, que foi bastante, muito importante aí durante um período aí. Então, queria deixar aí um grande abraço para todos, né, e quando é, vocês precisarem, eu tiver, né, condições... É, de tempo, enfim, aí a gente participa. E eu quero, né se eu conseguir escrever o um livro, eu quero né, né, o ano que vem a gente poder fazer uma, uma atividade aí de lançamento. Sim. Vamos vir dar na cara dos colonos também, fazer aqui para falar com esse povo da divastidão que eles levaram para o nosso povo brasileiro. Né? Acho que eles também é precisam é, disso. <risos> tá certo, Diva, valeu. Muito obrigado. É. Tá bom, valeu. Grande abraço, viu? Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Então, muito obrigado.